Graças e paz, queridos. Hoje tivemos um monte abençoado, um monte onde Deus bradou na terra. Oramos pela igreja, pelas famílias, oramos pelos projetos da igreja e oramos acima de tudo para que Deus possa levantar libertadores do Ministério Palavra Viva. Na verdade, o nosso coração se enche de alegria e nós queremos declarar Viva! Vitória para a tua vida, vitória para a tua casa, vitória para a tua família, vitória para os teus negócios, vitória para os teus sonhos, vitória para os teus projetos, vitória para tudo aquilo que você fizer, que aonde você colocar a mão que a terra lhe seja por possessão, aonde você colocar o pé que a terra lhe seja por possessão. Que Deus te abençoe, que Deus te abençoe.